Fala rapaziada, aqui quem fala é o Rodrigo, sou de São Paulo mesmo, vim aqui fazer esse curso através principalmente do Humberto. já tive a experiência da escola antes, a Excelência Global e hoje estou junto com eles com a Imersão e a XP. e continuo sempre tá. Para mim está sendo uma experiência surreal esses quatro dias, é, de muito conhecimento, muitos ganhos, principalmente de fazer amizade e conhecimentos surreal, de verdade. É, indico que todos vocês virem experimentar isso também, que é, é sem explicação. Só você estando aqui mesmo para saber. É isso aí, beleza? Valeu!